Olá, eu sou o David Cruz e hoje venho falar sobre a minha apresentação Usabilidade na Prática, onde venho partilhar a minha experiência com o uso de processos de, de usabilidade para resolver problemas no desenvolvimento de, de um serviço que tenho ajudado a criar. Um, antes de mais, o que é que entendo por usabilidade? Fui buscar uma definição online no um dicionário. Uh, onde eles definem usabilidade como qualidade do que é usável, ou então característica do que é simples e, e fácil de usar. Uh, indo para uma definição mais técnica, uh, fui buscar uma definição do Nielsen Norman, uma das pessoas que trabalha há mais tempo em usabilidade, que diz que usabilidade é um atributo de qualidade que define quão fácil é o, são os interfaces, de, os interfaces de utilizadores, de usar e que a palavra usabilidade também se refere aos métodos para melhorar a facilidade de uso dos sistemas, o, os métodos que são usados em um processo na fase de design. O que venho aqui a falar, no fundo, é passar-vos a minha história, a minha experiência de, de uma história real que foi aplicado no contexto do arquivo da web portuguesa. O arquivo da web portuguesa consiste numa, numa variação do motor de pesquisa. O arquivo da web pega em páginas web, junta um motor de pesquisa, junta a preocupação pela dimensão temporal, pelo tempo, e tudo isso dá-nos o arquivo web. E esse foco, particular pelo tempo que distingue um arquivo da web de um motor de pesquisa convencional como o Google. Um, no fundo, o arquivo da web pretende dar ao utilizador o poder de navegar pelo tempo, de voltar atrás no tempo e ver como é que as páginas eram no passado, como é que eram páginas em 2004, em 2002, em 98, dar-lhe esse poder de poder recuperar a história da web. Para esse efeito, nós começamos por, uma, por um ponto de partida muito simples, muito familiar aos utilizadores, que é uma caixa de texto como botão pesquisar no qual as pessoas podiam inserir a data. essa apresentação para inserir a data, para controlar o tempo do arquivo da web, é uma abordagem familiar, contudo não é suficientemente evidente o poder que, que se dá ao do utilizador para preencher, para inserir a data no qual pretende restringir os resultados. Uh, e, e nesse ponto, como essa, é um exemplo de, de um tipo de problema de usabilidade. O facto da informação ser insuficiente ou invisível, no caso da, da, da caixa de pesquisa, não, não transmite informação de que é possível controlar a data, uh, reflete-se um problema para o utilizador porque não sabe o que é que pode fazer com, com, com, aquela, com aquele site, com, aquela, com aqueles elementos. O utilizador, ao ver a caixa de texto e o botão de pesquisar, assume que é uma caixa de pesquisa convencional e não sabe que pode controlar a dimensão do tempo. Como tal, nós entramos e tentamos uma nova abordagem, no qual apresentamos a data segundo três listas, uma de dia, mês e ano, que o utilizador podia controlar, poder alterar, para restringir uh, a dimensão do tempo. Uh, apesar de ser mais evidente uh, o, o facto de se poder alterar o tempo com essas caixas, uh, esse processo é muito mais demorado, porque implica ter que interagir com três listas e dificulta a interação com os utilizadores que são habituados a usar somente o teclado. Uh, tratados esses problemas, nós Voltamos a explorar uma nova abordagem e desta vez foi sob método um, de um elemento gráfico de um calendário que torna mais evidente ao utilizador o facto de se estar a interagir com o tempo, com o calendário é, um, é uma metáfora que as pessoas estão habituadas a, a interagir com ela e que se, torna, que se tem tornado frequente o, o seu uso de manete. No, no caso do arquivo web, esses calendários têm algumas limitações. Uh, apesar de ser necessário menos passos e de, de, ser, de permitir a interação com o teclado, porque temos uma caixa de texto, uh, se quisermos selecionar duas datas muito afastadas, por exemplo, novembro de 2008, temos que carregar 24 vezes na seta de, à, direita de, à esquerda de novembro de 2010. Uh, isso torna-se demorado torna-se lento e é alcançativo para o utilizador. Essa repetição de passos que é necessário para se chegar à data pretendida. E este é outro, problema de, outro tipo de problema de usabilidade, que é as tarefas ou as interações serem lentas e repetitivas. Nós queremos minimizar uh, o número de interações necessárias e a repetição das tarefas para não se, para não se tornar monótono Cansativo para o utilizador. Uh, Tentados estes problemas, apresentamos uma nova abordagem que testamos novamente com utilizadores, onde uh, se torna possível uh, alterar rapidamente, através de duas listas, tanto os anos, o, os anos como os meses. Uh, e, como tal, é possível rapidamente ir, por exemplo, para o ano de 2005 sem ter que estar a, a carregar vezes sucessivas na seita esquerda, até chegar ao mês pretendido. Uh, contudo, esta abordagem também tem as suas limitações. Apesar da maior flexibilidade dessa abordagem, uh, quando o utilizador preenchia, selecionava o um mês, selecionava o um ano, uh, ele não tinha noção que precisava também de carregar no dia, para que o calendário registasse a data que selecionou. Ou seja, ele preenchia o um mês, preenchia o, o ano, e como o calendário não saía da sua, da sua frente, ele carregava fora do calendário. O que é que acontecia era o calendário fechar e a data que eu tinha inserido não, não era guardada. Da mesma forma, alguns utilizadores abriam o calendário, mas não percebiam como é que o deviam fechar. Para fechar, tinham que clicar fora da área do calendário, contudo, esta informação não é evidente, não é... Transmitido ao utilizador. E, como tal, uh, consiste num, num outro tipo de problema de usabilidade, que é o site, os elementos do site terem comportamentos inesperados. Uh, o utilizador tentava preencher o calendário com a data, uma data vaga, só o um mês e o um ano, e essa informação não era registada porque ele não clicava no dia que era aquilo que o sistema esperava. E o sistema não ia de encontrar as necessidades do utilizador. Ou seja, perdia a informação e o utilizador ficava desamparado sem perceber o que é que tinha acontecido, porque é que a data que tinha inserido não tinha ficado registrada. E voltava a repetir o processo duas, três, quatro vezes, sempre com o mesmo, sempre com o mesmo erro, sempre com a mesma falha em inserir a data. Contudo, a falha não é do utilizador, que estava à espera de só poder inserir mês e ano, mas do sistema que não permitia ao utilizador uh, só selecionar um mês, uma data vaga sem ser necessário um dia em concreto. E esses problemas de esse um comportamento inesperado por parte do site é dos piores tipos de problemas de usabilidade que se pode ter uh, para o utilizador uh, e que se torna particularmente frustrante e irritante até para alguns utilizadores, o que podem levar a abandonar o a página e nunca mais voltar. Tentados esses problemas, tentamos ah, resolvê-los com uma nova, uma nova abordagem. Ah, inserimos um botão de cancelar para tornar mais evidente que ah, o calendário pode ser fechado ah, e esperando que o utilizador ah, entendesse que de facto também tem que inserir, tem que carregar um dia para selecionar. Contudo, os utilizadores. Continuavam a ter a mesma abordagem, selecionar só o mês e o ano sem clicar no dia, o que levava a perda de informação. E havia utilizadores que, ao ver o um botão de OK, estavam de, de, de cancelar, estavam à espera de do botão OK para validar a sua escolha de data. E isso uh, desorientou-os um bocado e causou-lhes confusão. A informação confusa consiste é mais um tipo do problema de usabilidade que convém estar atento. A existência de informação confusa ou contraditória uh, desampara um bocado o utilizador que não sabe bem uh, se de facto falta informação, se ele é que não está a vê-la bem, se é suposto o que ele está a fazer é suposto ser o processo correto e assume como o erro sendo seu quando muitas vezes o erro é do sistema que está mal desenhado e que ah, não está à, à espera de certos tipos de interações do utilizador e que não está a, a apoiá-lo no tipo de navegação que ele precisa de fazer. Ah, para finalmente resolver o problema da inserção de datas vagas, nós alteramos o calendário adicionando uma tecla OK ah, para validar a escolha de data e com isso detetamos que o utilizador passou a conseguir, com sucesso, selecionar meses sem necessidade de escolher um dia em concreto. Se queria saber alguma, encontrar alguma página de novembro de 2008, alterava o ano para 2008 e clicava em OK e o próprio sistema ia perceber uh, o dia que o utilizador pretendia pesquisar se, se era o primeiro dia do mês ou o último dia do mês. No fundo libertou esse peso de decisão, essa interação adicional do utilizador que pretendia simplesmente escolher um mês, nenhum dia concreto, só o um mês daquele ano. Um, e nesse aspecto conseguimos ter uma clara melhoria muito menos utilizadores a falhar na inserção de datas e a perder a informação. Contudo, houve um tipo de iteração que não tínhamos considerado, que era utilizadores que preenchem as datas começando pelo dia. Uh, começavam por preencher o dia e depois pretendiam preencher o mês e o ano. Contudo, a forma como os calendários, o, os elementos de calendários funcionam na web atual, implica que sempre que se carrega num dia, o calendário fecha. Uh, e, como tal, o utilizador começava a tentar preencher o dia, o calendário fechava e não conseguia proceder ao preenchimento de, de, do restrição das datas, ou seja, o mês e o ano. E o que causou confusão e uma certa frustração por ter que novamente abrir o calendário e alterar a sua forma normal de agir, de preencher os calendários. Ah, e foi ne, nesse ponto que. Decidimos parar o, o desenho de, iterativo da de, de, de interação com as datas e notamos uma clara melhoria face à abordagem inicial, uh, no qual só tínhamos uma caixa de texto para inserir as datas, até à abordagem atual, onde conseguimos responder a maior parte dos casos de interação dos utilizadores. e ainda há espaço de progresso, há espaço de manobra para melhorar, uh, mas sentimos seguro que conseguimos apanhar... A grande maioria dos problemas de usabilidade na interação com as datas do nosso sistema de arquivo do web. Lá Queria só resumir os quatro categorias de problemas de usabilidade que eu falei ao longo desta apresentação, de inexistência de informação ou a invisibilidade dessa informação, se o utilizador não consegue ver a informação não consegue saber que ela lá está, se ela não existe e ele precisa dessa informação, ele não, não consegue responder às suas necessidades, como não consegue avançar e completar as suas tarefas. A repetição ou interações lentas, ah, se o utilizador tiver que usar frequentemente ou por tempo demorado o nosso serviço, quanto mais vezes tiver que interagir, quanto mais passos precisar de fazer para chegar ao um bom termo, com o que pretende fazer, mais frustrante se torna para o utilizador, mais lento a tarefa se torna e os utilizadores querem chegar, fazer o que pretendem rapidamente, atingir a informação que precisam rapidamente e não querem estar repetidamente a ter que interagir com o sistema, principalmente quando essas interações são coisas repetidas clicar 10 vezes no mesmo botão, estar ah, a ver 10 vezes a mesma página quando pretende uma coisa concreta que poderia ser imediata. O mais importante dos quatro são os comportamentos inesperados. É algo que, de facto, confunde e irrita os utilizadores. Ah, tentar preencher um campo, um formulário, e essa informação desaparecer. Ah, clicar num determinado botão e, ou, ou numa ligação. E essa ligação ir parar uma página diferente do que é o esperado. Isto é um tipo de problema que se torna extremamente desagradável para o utilizador e que pode levar imediatamente a abandonar o nosso site e ficar com uma impressão muito negativa do nosso serviço. O último dos quatro pontos, informação confusa. Ter cuidado para que a informação seja clara e que não seja contraditória para que o utilizador, ao ler ou ver a informação disponível, não não se sinta que falta algo, não sinta que não seja incoerente, que não não seja imediato a sua percepção, que implica a reler e a reinterpretar e perder tempo com esse processo e isso e, e obriga a esforçar-se de forma desmedida para completar a sua tarefa. Uh, finalmente, só queria deixar algumas recomendações de como é possível uh, ou como se deve uh, comportar para que se tenha um desenho preocupado com o sucesso e uma boa experiência para o utilizador. Antes de mais, quando se desenha uma página, um site, um serviço, convém meter o foco no utilizador. O utilizador não quer saber da nossa estrutura organizacional, não quer saber que nós somos o melhor site da nossa aldeia, não quer Uh, propaganda, ele quer uh, chegar lá e tem uma tarefa em mente muito concreta e ele quer concretizá-la. Por isso, em vez de pensarmos tanto em nós, no nosso orgulho, pensar no que é que o utilizador uh, pretende atingir no nosso site. Uh, o que, por sua vez, remete para tentarmos perceber o utilizador. Quem é que é o utilizador? O que é que ele quer do nosso site? Uh, de onde é que ele vem? O que é que ele utiliza para... Para ver o nosso site e, como tal, criar um site à medida daquilo que o nosso utilizador padrão ah, pretende ah, ao, ao chegar ao nosso site. certo ponto, tal como nós fizemos para a questão da dimensão temporal, da interação da dimensão temporal no arquivo, testamos cedo e testamos com frequência, resolvendo cada problema e voltando a testar com utilizadores novamente para tentar, uh, iterativamente e gradualmente, resolver todos os problemas da interação com as datas. E os sites também devem ser desenhados dessa forma, tentar quais são os seus problemas para o utilizador, uh, resolvê-los, voltar a testar, e quanto mais cedo esse processo for, mais barato se torna e menos doloroso para quem cria os sites, porque é mais fácil. Corrigir uma coisa numa fase inicial do quando o site já está completo e com o um aspecto final. Por isso, quanto mais cedo se está com... e com frequência, mais facilmente se detectam os maiores problemas e se resolvem e se consegue ter um produto final com maior qualidade. Para além disso, não esquecendo as necessidades do utilizador. O utilizador, ao chegar no um site, quer conteúdo, seja ele notícias. Comentários, ah, imagens, vídeos, ele vai ao nosso site para pretender, porque pretende ah, uma resposta a algo, pretende ah, um determinado conteúdo. E se nós não lhe fornecemos esse conteúdo, não estamos a fornecer aquilo que o utilizador pretende. Como tal, não dar tanto foco a, a publicidades, aspectos de elementos gráficos superférfluos, dar o, o foco principal o conteúdo que o utilizador pretende ver e se o conteúdo estiver lá, estiver acessível, estiver visível, o utilizador vai permanecer no site e vai continuar a vê-lo uh, regularmente porque é o conteúdo que o motiva a lá ir e não é os outros elementos do site que o motivam. O conteúdo tem primazia no site e esse, esse conteúdo é que deve ter o foco quando se desenha um site. E por fim de estar preparados e ter a humildade de reconhecer que vamos falhar muito. E que uh, falhar muito faz parte do processo de criar um site com boa usabilidade. Quanto mais se testa, mais se percebe que há limitações, há falhas no site e que nós vamos ter que resolver. Ninguém faz um site bom à partida. Uh, é preciso analisar, perceber, testar com utilizadores e ver onde é que falhamos, resolver e voltar a testar. E, e ter humildade de perceber que vamos falhar e que isso nos ajuda a melhorar o produto no todo e de, de apresentar uma melhor experiência ao utilizador porque vamos ter um produto final muito mais sólido, muito mais usável, muito mais agradável para o utilizador. Queria deixar uma, uma pequena frase de motivação Uh, onde se uh, tenta indicar que o falhanço é um sucesso se aprendemos com ele. Uh, é normal falharmos, mas falhar sem aprender nada com, com, com, essas, com esses falhanços uh, não nos faz crescer. Contudo, se aprendemos, uh, vamos desenhar sites, produtos cada vez melhores, uh, com cada vez mais sucesso uh, e conseguir atingir. Um patamar cada vez melhor uh, com o nosso serviço e agradar cada vez mais os utilizadores. E se eles se sentirem a vontade no nosso site, eles voltarão e voltarão a usar aqui aquilo que nós pretendemos. Um, resumindo, esses cinco pontos que acabei de, de falar, esquecendo de manter o foco do utilizador, que é, ele, é para ele que nós desenhamos uh, o site, não é para o nosso próprio orgulho. Perceber o que é. Quem é que é o utilizador? O que é que ele pretende do nosso site? Uh, o que é que ele quer ver? Testar uh, cedo, uh, preferencialmente com, com o utilizador que, que irá utilizar o nosso site. Testar cedo para resolver os problemas uh, de uma forma mais fácil, mais barata. E testar com frequência, para gradualmente ir melhorar. Tentar um erro, corrigir, lo voltar a testar, voltar a tentar e assim sucessivamente. Perceber que o utilizador quer conteúdo. Uh, e que é esse conteúdo que leva o utilizador ao nosso site. Seja imagem, texto, uh, comprar um determinado produto, é esse conteúdo que motiva o utilizador. Uh, e por fim, reconhecer que vamos falhar e que vamos falhar repetidamente e reconhecer que essas falhas nos vão permitir uh, melhorar o nosso serviço e conseguir uh, ter um produto final mais agradável, mais usável, e que, no geral, nos irá elevar como uma boa experiência para o utilizador. Por fim, são os links para o protótipo do arquivo da web. Está numa fase experimental, está a, levar, está a ser alvo de muitas alterações, mas já podem ter uma ideia do que é que, pretendem, do que podem fazer no arquivo da web e o que é que podem atingir. Uh, e que recursos podem aceder com, com o Arquivo da web. Se pretenderem saber mais, também fica o link sobre Arquivo.pt, uh, onde temos várias informações, desde sobre a origem do projeto, sobre os conteúdos que temos arquivados, uh, sobre propostas de colaboração, uh, etc. Deixo também alguns links sobre sites com informação uh, útil, interessante e boas práticas de usabilidade, que podem incorporar nos sites que, que forem criando. Ah, e queria agradecer pela por, terem, por estarem a ver este vídeo e, e por virem usar futuramente o, o arquivo da web e por nos dar o vosso feedback. Obrigado.